Corre, Letícia. Fala, galera do YouTube. Jean Brito, do canal Jean Brito e as Abelhas. Hoje eu vou fazer uma abordagem sobre a abelha jandaíra. Vai ser o guia completo, beleza? Mas antes, eu queria mostrar o que eu ganhei de presente da minha amiga Mirene Corre, de São Paulo. Dá uma olhadinha no que ela mandou pra mim. Ganhei orquídeas, galera. Olha isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é uma espécie que eu tava há muito tempo querendo ter uma aqui em casa. Olha... Que show de bola. Mandou essa aqui, ó. Catleia Valkariana. Alba. Show de bola. Mirene mandou também esse outro exemplo lá de Catleia Valkariana. É tipo. Tem aqui a identificação. E essa aqui é um híbrido. Ela mandou para mim o um nome científico. Simplesmente sensacional. Muito obrigado, Mirene, pelos presentes. Como eu disse para você no, no privado lá. Quase que eu desmaio quando eu abri a caixa. <risos> então, mais uma vez, obrigado, Mirene. Pelo presentão. Hoje eu vou falar sobre a abelha Jandaíra, evidenciando locais de nidificação, melhores tipos de caixa, preferência de caixas para esse tipo de abelha, a rusticidade da espécie, a produção excelente de mel. Então, confere esse vídeo aí que você não vai se arrepender. Já peço que você não está inscrito o canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, aquele joinha. Se não gostar, deixa o dislike. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo O canal está crescendo graças a vocês Um abração a todos, fiquem com Deus e... Simbora para vídeo! A abelha Jandaíra é uma abelha que ocorre na região Nordeste Ela é muito criada aqui na região em alguns locais, o pessoal confunde e acaba chamando também de abelha urussu. O pessoal, às vezes, quando vai vender mel, diz, ah, oh, eu tenho mel de urussu para vender. E aí, quando a gente vai procurar saber, era é mel de jandaíra. Então, essa particularidade é comum acontecer aqui na região. De nome científico, Melipona subnítida. Essa abelhinha aqui, ó. Ela é uma abelha rústica. Ela prefere locais de climas quentes e com baixa umidade. Se adapta muito bem as regiões da Caatinga, mas também muitos criadores no litoral vêm enfatizando o bom desempenho dessas abelhas. Logicamente, é uma preferência pela floração das plantas da Caatinga. É uma abelha de fácil manejo, mas tem uma particularidade. Ela é bem defensiva quando não tratada com o devido respeito. Bateu na caixa, acontece isso aqui, ó. Leite. aqui na região é comum elas nidificarem em árvores como mulungu, catingueira, umbuzeiro e até em pau d'arco o IP que a gente conhece aqui na região essa abelha produz um mel de excelente qualidade há uma potencialidade na produção de mel com essa espécie mas também é uma abelha de fácil manejo de multiplicação Aqui a gente intensifica as divisões pós-inverno. A partir de setembro, ali a gente já começa a se preparar para as multiplicações de abelhas de andaíra. Então, essa abelha ela tem um potencial fantástico, tanto na produção de mel, como na multiplicação dos enxames. Outra característica dessa abelhinha é que elas não são tão atraentes para os forídeos. Aqui na minha região é comum os criadores reclamarem da presença dos forídeos, só que as abelhas jandaíras, elas praticamente não sofrem com isso. São raros os casos de quem perde enxame de abelha jandaíra para forídeo, até porque o ambiente da caixa é um ambiente bem seco, a umidade baixa, e isso evita o surgimento ou o aparecimento dessas pragas vou mostrar para vocês as preferências da Abelha jandaíra em relação às caixas para nidificação e enfatizando também se existe uma preferência por um tipo A ou B de caixa beleza então na sequência eu vou mostrar isso para vocês agora tá aqui pessoal caixa hexagonal eu tenho duas dessas caixas vou mostrar como é que tá primeiramente essa daqui Olha aí, bastante alimento, isso é uma divisão recente pessoal, olha como tá o é um enxame, disco de cria bem bonito, olha que legal, esse é o modelo ímpar hexagonal, essa caixa aqui ó, vou mostrar outra desse mesmo modelo, a outra é essa aqui pessoal, dá uma olhadinha como essas abelhas juntaram o alimento. Olha que legal! Não alimento também e dá para ver aí que não tem alimentador aí dentro. Isso tudo é mel que elas juntaram recentemente. Disso de cria bem bonito aí, ó. Os potes aqui, ó. Esse mais à esquerda, mais claro, é pólen. O outro é néctar ou mel, né? Mas tá aí. Modelo de caixa hexagonal, ímpar. para abelha jandaíra. Aqui, pessoal, todas essas caixas são modelos horizontais, ou como o pessoal chama, modelo nordestina. Vamos dar uma conferida nessa daqui, ó. É a divisão do finalzinho do ano passado. Olha como está aqui, ó. Olha o ninho. E aqui para trás está o alimento. Discos nascentes e discos recentes, lado a lado aí. Ó. O modelo horizontal para a jandaíra, vou confessar aqui, para mim, é o que elas aceitam e respondem melhor. Isso tem relação com a nidificação, né? elas vivem em troncos de árvores, como eu já citei, como a catingueira, como o umbuzeiro a umburana o Mulungu, o próprio IP e elas têm uma preferência a, a construir estruturas mais complexas e desenvolvidas em caixas modelo horizontal, vamos ver essa daqui já é um enxame um pouco mais antigo, as formiguinha aqui do cão aqui em cima está o ninho, eu não vou abrir porque ó, tem mel aqui e tá colado no acetato esse enxame eu já removi já retirei um pouco de mel e elas juntaram mais então não vou abrir ali para forçar e romper mais potes de mel mas é outra caixa modelo horizontal um dos meus xodóis de jandaíra é essa caixinha aqui galera essa é a divisão acho que é uma das mais recentes e a que mais desenvolveu nos últimos meses dá uma olhadinha nesse enxame galera, olha que show, elas juntam muito própolis ó, crias bem nascentes já tem muita abelha nascendo aqui ó, olha o tamanho desse disco de cria, olha a rainha aí ó metade da caixa é de crias ó, então começando a ficar zangadas, é hora de partir Gostaram muito não, viu? Estão voltando aí, mas tranquila, sem, sem morder. Graças a Deus, deu tudo certo. Essa caixa aqui é um modelo desenvolvido por Calil. Um meliponicultor de renome no Rio Grande do Norte. Essa caixa é modulada, galera. ó Tem a parte da frente, que é o ninho. A parte de trás, que seria a melgueira. E ela é tem um sistema de, de acoplar aqui tem as aldrabas, ó que juntam a melgueira com o ninho e a ideia do Calil era fazer essas caixas evidenciando a colheita do mel quando você vai colher o mel você só remove essa parte de trás e coloca uma parte vazia para que elas continuem enchendo de mel dá uma conferida como é que está esse enxame aqui olha isso aqui galera mel puro também. Não tô alimentando esse enxame. Olha isso aqui. O cheiro é simplesmente sensacional, galera. o oh, moto da peste. Caixa muito boa. E um detalhe, galera, ela é toda feita em um burana. Eu não estava esperando, pessoal, a produção de mel que ocorreu esse ano aqui na minha região, todos os enxames juntaram uma boa reserva de alimento, elas vão passar o inverno aí, com mel puro nas caixas, olha que enxame bonito, não vou abrir mais, porque elas já estão naquele modo defesa, vamos fechar, e esperar elas retornarem para a caixa, sem que elas comecem a me morder, Apesar dessa aparente agressividade Essas abelhas são tranquilas Basta que você não bata na caixa Que você não faça movimentos bruscos Ao abrir a caixa Porque se você fizer isso aí Você vai descobrir A valentia Da rainha do sertão Corre Letícia Outra dica pessoal quando for manejar suas abelhas, não venha com roupa preta. Se vier de roupa preta, ferrou. Então se você tem interesse em criar abelha jandaíra, você vai adquirir um enxame que prefere lugares quentes. Que é bem combativo quando tratado da maneira indevida. Mas também que produz um mel de excelente qualidade, olha que enxame sensacional galera, olha a cor da cera essa é a abelha jandaíra, a rainha do sertão então é isso aí pessoal do youtube se você quiser mais informações sobre as abelhas jandaíras, urussus nordestinas e outras espécies, dá uma conferida no meu canal. Tem vários vídeos de manejo mostrando desde divisões, formas de alimentação, modelo de caixa. Dá uma chegada lá, faça sua inscrição e compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Se você quiser ser membro do canal e participar do grupo fechado de WhatsApp, clica nesse botãozinho aqui, ó, seja membro. Onde todos os dias a gente traz informações relevantes sobre o manejo das abelhas nativas sem ferrão. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.